corpo astral, emocional, sensibilidade geral, instinto, emoções passionais. Primeiro, invólucro espiritual mais próximo da matéria, facilmente visível por clarividentes. Luminosidade variável, branca, argêntia, azulada, etc. É o MOB, modelo organizador biológico. É o um molde que estrutura o corpo físico, observável por fotografias, vidências, moldagens, impressões digitais, tácteis e aparições fantasmagóricas. Todos os espíritos que incorporam em médiums possuem esta estrutura corpórea sutil, necessária à sua manutenção no mundo astral. Já os espíritos que não possuem este corpo em virtude de sua evolução, se comunicam com médiums via intuição mental. Desconfiamos que os espíritos que estão na forma ovoide e que se apresentam sem a forma humana, na realidade não perderam o corpo astral, eles o implodiram. Afirmamos isso em virtude de termos conseguido incorporá-los e restabelecer a sua forma humana. Se houvessem perdido, isso não seria possível. Vamos a um relato de nossa pesquisa. Em um tratamento de estudo do desdobramento múltiplo, analisávamos o mental superior de um colega. Incorporado e já tendo recebido os cuidados terapêuticos que julgamos convenientes às suas necessidades, resolvemos aproveitar de suas possibilidades mnemônicas já que nos encontrávamos amplamente amparados pelos nossos mentores ligados ao trabalho de pesquisa. Interessados em saber o que realmente acontece no processo de ovoidização de um espírito, procuramos verificar se ele, mental superior, detinha alguma informação do gênero em sua memória. Como resposta, o mental do colega nos relatou o seguinte caso. No intervalo de uma de suas encarnações, o colega em estudo frequentava uma avançada escola no astral. Certo dia, ele e seus colegas foram convidados para observar e estudar um antigo colega, que ao final de sua existência física e em vias de desencarnar, ainda se dedicava à magia negra e à rebeldia espiritual consciente. Na medida em que o processo de libertação acontecia, Ficavam mais claros os sinais e as marcas trágicas da vivência desvirtuada e dos talentos mal utilizados por aquele ser. Liberto do corpo físico, o veículo astral mostrava-se enegrecido e com visíveis sinais de decomposição e desgaste. Era como se as energias se esvaíssem incontrolavelmente, produzindo na criatura um desespero irremediável e avassalador. Ao final do processo, ele não tinha mais forma humana, uma espécie de ovo era o que restava. No mundo da sua mente, o terrível remorso por saber que suas ações impensadas resultara a causa de tão trágico desastre, a própria perda. Imensa e desesperadora a sensação de vazio e solidão lhe ocupavam um o espaço mental. Dali por diante, e por longos anos ou séculos, seria o algoz e a vítima de si mesmo, experimentando todo o horror da consciência mutilada. Aquele que recusara a orientação e o amparo da lei ficaria entregue aos casos que imprudentemente deflagra em si mesmo. Sentindo-se sem nenhuma esperança e aterrorizado, mergulhou em negro abismo interior, colhia a própria e insensata semeadura. Até quando? Só Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, poderia saber. Após este relato, profunda reflexão nos invadiu a alma. Ficamos a pensar que, com certeza um dia, após espiar seus crimes, acordará e nesse dia se aperceberá que não pode e não deve lutar contra o inelutável, o invencível poder das leis evolutivas que são delineadas para a condução benéfica e harmoniosa da criatura ao Criador. A bondade infinita, que a ninguém desampara, estará velando. E quando essa criatura estiver pronta e disposta a regenerar-se, será então socorrida e tratada. Por outro lado, verificamos também que os médiuns que se recusam sistematicamente a educar sua mediunidade e colocá-la a serviço do semelhante no trabalho do bem, acumulam energias nesse corpo e no duplo, deformando-os e prejudicando-os. O corpo astral tem ainda a função da sensibilidade, dor ou prazer, registro das emoções sob vontade, desejos, vícios, sentimentos, paixões, etc., que neles são impressos pela força do psiquismo. Este corpo é utilizado no mundo espiritual para incorporar espíritos já desprovidos dele, tal como nossas incorporações mediúnicas. O corpo astral pode desencaixar, desdobrar, do físico por anestesia, como alcoólico, droga, choque emotivo ou desdobramento apométrico, da mesma forma que o duplo etérico. É com ele que, nos trabalhos com a técnica da apometria, projeções astrais conscientes ou por sonho, viajamos e atuamos no tempo e no espaço, tem a condição de desdobrar-se em sete subníveis, conservando sua consciência e faculdades.